Para viva, aqui estamos em mais um BMC Moment em que hoje vamos olhar para marketing estratégico e estratégia. Têm termos similares, mas são completamente distintos. Afinal, e recordando para quem já assistiu outros BMC Moments, marketing estratégico consiste na definição ou na análise por parte da empresa a nível da gestão de topo de quais as áreas de negócio em que irá atuar e respectivos mercados. Ou seja, são decisões estratégicas a nível de topo que definem onde é que a empresa, a organização o profissional vai atuar. Ou seja, envolve aqui uma análise de contexto exterior, ou seja, que oportunidades e ameaças existem, e implica uma análise de contexto interno, ou seja, da própria empresa, os seus pontos fortes e os seus pontos a melhorar, bem como uma segmentação do mercado e a análise dos segmentos do mercado. E depois tomam-se as decisões a nível de marketing estratégico, Okay. Quais são os segmentos, afinal, onde vamos atuar e em que modos? Depois surge a estratégia. A estratégia é um passo seguinte, que em função para cada mercado-alvo, onde será a atuação da organização, vai atuar. E aqui será definido, a nível das estratégias, o âmbito, ou seja, como eu estava a definir, definir o mercado-alvo, quais a oferta, que linha de oferta que irá existir, definir objetivos, quais são os objetivos a alcançarem-se, poderá ser volume de vendas, crescimento, notoriedade, satisfação do cliente, rendibilidade, identificar as vantagens competitivas, ou seja, aquilo que a difere da concorrência, ou seja, o posicionamento, como é que é ser visto na mente do potencial cliente, colocar recursos, seja a nível de investimentos, seja a nível de recursos humanos, seja a nível tecnológicos e também identificar sinergias, apesar de mercados distintos ou ofertas distintas, identificar se existem sinergias que possam existir e tirar proveito das mesmas. São duas áreas completamente distintas. O marketing estratégico, decisões, gestão de topo, a nível, sobretudo, de análise e de segmentação. E, depois, a nível da estratégia. Vai olhar, então, para definir cada um dos mercados-alvos e a forma, o como se irá atuar. E este foi o nosso BMC Momento de hoje. Conto com os vossos inputs, questões, sugestões de melhoria e encontramos no próximo momento. Até breve!